É isso mesmo, YouTube Pay, esse aplicativo ele veio para você poder receber, para ficar analisando o vídeo, é isso mesmo, fica comigo que eu vou te explicar tudo. Sou o Márcio, tá? E eu vim a fazer esse vídeo aqui para poder tirar dúvida de algumas pessoas, muitas pessoas que sabem que eu tô usando esse aplicativo, ficam com dúvidas e me perguntam, então, para não ficar respondendo para todo mundo de uma vez, e também para ajudar a galera aí da internet, que, que tá, tá procurando, procurando saber, saber um pouco mais sobre, sobre esse aplicativo, esse se aplicativo, ele é bom, se, se funciona, funciona, se não, eu não funciona, funciona, eu vou explicar vou aqui tudo para você, para você, você ter que, que parar de ficar procurando vídeo aí beleza? aí, beleza? Mas então, então vamos lá pessoal. Eu quero, quero contar, contar para vocês, vocês um pouco mais da minha experiência, experiência aqui, aqui com, com esse aplicativo. aplicativo. Tô usando Eu ele já há uns, uns três meses, tá? E, e tem, tem, dado dado bom, bom, tem, dado tem dado muito bom, tem dado muito bom para mim. mim. Realmente, Realmente é, ele, ele promete é, pagar você, você para ficar, ficar analisando os vídeos, vídeos. Exatamente. exatamente. A gente passa horas e horas e aí, aí na internet, internet às vezes à toa, tá? Se não tem como você ganhar por isso, exatamente. E você tem falar, pô... Mas, mas como que elas, é, que eu vou receber aqui, vai me pagar? É o então, seguinte, gente, as tá grandes, grandes empresas, tá? É, grandes, grandes empresas que você vê por aí, todas hoje, hoje fazem, fazem anúncios, anúncios pela, pela internet. internet. Elas, elas precisam ter aquele de anúncio de validado para ver se realmente, realmente ele funciona, de ver de se de o público vai pagar. gostar. Então, então para isso, isso, eles, eles pagam, pagam é, essas plataformas para elas distribuírem esse anúncio e colher informações das pessoas que estão assistindo. Só que presta atenção, tem muitos aplicativos fake, exatamente. Com essa demanda que está tendo, explodiu esse tipo de negócio, muitos sites fakes estão aparecendo. Esses sites, eles realmente eles roubam seus dados isso é muito perigoso. Então, tome muito cuidado na hora que você for adquirir o, o seu aplicativo aí do YouTube Pay. Tenha certeza que ele é oficial, tá? Só tem o site oficial que vende esse aplicativo onde você pode se cadastrar e poder fazer as análises e estar recebendo por isso, colocando seus dados lá com segurança. Eu sei é, esse site porque eu realmente já conheci através de uma pessoa que estava usando o aplicativo oficial. Então, o site que eu adquiri, eu vou deixar no um link abaixo aí abaixo do vídeo, tá um link azulzinho e também na primeira descrição lá, no é, primeiro, primeiro comentário, comentar, lá na descrição, vai estar tá tá um link. O um link, link azul, azul você vai achar lá muito facilmente. Se você se quiser dar uma olhadinha, esse, esse é o é um site, site oficial, tá? tá? Mas, mas vamos lá. lá. É, por que que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Poderia muito bem, bem ficar na minha, só que acontece? acontece. Eu também eu já também passei por muita necessidade, necessidade já tive berreiro aí de não ter o dinheiro nem para pagar o aluguel do mês, tá? Porque passei uns apertos, fiquei desempregado, só a mulher trabalhando. A gente tem aluguel para pagar, tem que colocar comida em casa, tem as crianças para sustentar, então realmente fica meio apertado. A gente fica aí meio desesperado o que fazer. Então, você vai atrás de informações na internet. E eu sei como é que é. Você está doido procurando uma maneira de ter uma renda extra e, às vezes, você acaba caindo em golpe. Tá? Eu já caí em golpes Então, por isso que eu vim aqui para ajudar as pessoas que estiverem procurando realmente uma maneira de fazer uma renda extra de uma maneira segura, tá? Desde que você tenha cuidado aí com o seu site. A primeira atenção é essa. É saber onde que você está adquirindo para você não ter problema. Fica a dica aí. Se você quiser dar uma olhadinha. Mas, veja bem. É, depois de eu passar muito tempo de aperto, tá? De, de necessidade, colega galera me e. Falou desse aplicativo. aplicativo. Falou que o filho dele, na realidade, estava tá usando, né? Isso aqui ele não é muito chegado à internet. Eu falei, poxa, passa pra mim lá, né? fala pra ele que essa pra mim ele passou. Eu comecei a olhar, né? Comecei a olhar, analisar. Eu falei, pô, o cara tá dando certo, eu vou também tentar. Eu, falei, eu vou falar sério, eu tava desesperado, tinha que de tentar alguma coisa. Como foi a indicação de alguém? Eu peguei e fui dar uma olhada. Eu dei uma olhada, dei uma pesquisada ainda mais e vi que tinha muitos influenciadores famosos ali, realmente colocando a cara a tapa sobre o aplicativo. Eu falei, poxa, então, eu acho que esse daqui deve ser bom. Também tem esse meu filho, do meu colega aí que tá usando. Eu falei, vou tentar. Meu, tentei e graças a Deus, é, quando comecei a ter resultado, é muito fácil, muito fácil, você recebe lá os vídeos, onde você tem que assistir o vídeo, e você tem que dar uma nota, e é só isso, e você vai ganhando os créditos, então é uma maneira muito simples, muito fácil, com pouco tempo, tá, eu consegui tirar, aí nesses primeiros 28 dias que eu usei, eu tirei R$ 1.800, reais. exato, isso porque assim, é, eu fazendo, eventualmente, porque também fazendo uns biquinhos, a gente né, precisa tentar do lado, e como eu ainda tava meio assim, né, no aplicativo, tá? eu fui fazendo ali nas minhas horas-várias, então na hora do almoço, um pouquinho depois fui fazendo, e o resultado foi aparecendo, e, foi aparecendo. e agora assim, então eu tô começando a focar muito mais, então eu acredito que agora o meu resultado vai ser ainda melhor, tá? Então, assim, o que eu falo pra vocês: é o seguinte, se atende a realmente tomar cuidado que com um o site que você vai comprar, mais uma vez eu vou deixar aí abaixo aí, se você quiser ver o site oficial, comparar com o que você estiver vendo, ou se você quiser é, ver a fundo isso daí, pode ir, porque esse é o um oficial, eu tenho certeza disso. E quanto a pagar, sim, realmente eles pagam, o negócio é legal, dá pra você tirar uma renda extra, eu acho que dá pra você tirar uma, uma renda muito maior. Esse mês aqui, a minha renda já vai ser melhor, bem melhor, já tá, eu já passei do que eu já tinha feito, tá? Ah, e ainda é, falta um muitos de dias de aí de pra vencer o mês, então Não vou continuar fazendo e assim e que eu tiver já novos resultados, resultados eu venho aqui também é, passar pra vocês. Então, então se, se você, você tiver qualquer, qualquer dúvida, de deixa aí de nos de comentários de que depois de eu dou uma olhada e eu tento responder, de responder de todo, todo mundo, tá, tá okay? ok? Mas, mas pode ir realmente com certeza, que esse negócio é muito bom para aumentar a sua renda aí, certeza que vai te ajudar muito assim como ajudou ele, tá ok? Então, um grande abraço e espero que esse vídeo tenha te ajudado muito.